Não pare não, ô oh, delícia, continua, vai, continua, ô oh, vida boa, viu? Crem Deus, Pai, ô fedor mais fedorento, coloquei esse copo na minha cabeça pra ver se melhora, mas o jeito é sentir o fedor mesmo. Misericórdia! Um gambá peidou aqui e colocou pra eu cheirar. Ufa! Voltei e senti o fedor natural. Bora, me empurra. Assim? Isso, assim mesmo. Uhul! Ô, oh, diacho, bora, me empurra outra vez. Anda logo! Tá bom! Brig... Brigadão, viu? Pede por favor, senão eu não vou te dar, não. Tá bom. Por favor, por favor, me dá, por favor, me dá, por favor. Por favor, me dá, me dá, por favorzinho. O que é isso? Eu voltei a ver mãe que que é isso mãe mãe